primeiro acesso ao sistema, quando você recebe a senha no Segalty e abre seu e-mail, ele vai aparecer essa tela. Essa tela, ela só aparece no seu primeiro acesso no sistema. Então, o que, que ele está lhe perguntando? Se você é o próprio viticultor, ou seja, se você é uma pessoa física, apenas com CPF, ou é, alguns é, produtores é, possuem o SEI, mas nesse caso o SEI não vai ser colocado nesse momento no sistema, então você vai utilizar essa opção de que você é o próprio viticultor. Se você estiver representando uma empresa, ou seja, você tem uma, um CNPJ, e esse seja CNPJ, você vai estar representando esse CNPJ como a pessoa que vai estar cuidando do sistema, você utiliza como representante de um viticultor. tá Nós vamos começar esse, esses passos como o próprio viticultor, ou seja, é uma pessoa física, com CPF. Seleciona e depois confirma. Então aqui ele vai puxar alguns dados que você já apresentou durante o seu cadastro no Sistema Solicita. Então aqui você, ele já traz o seu CPF, o seu nome, o seu e-mail e você cons a partir daqui você vai Precisar atualizar as suas informações de contato e de endereço. Então, você seleciona primeiro o seu telefone. Eu vou colocar aqui como exemplo um telefone residencial, um DDD e um número de telefone. Você coloca o as suas informações, um número válido e inclui no bot... seleciona o botão de incluir telefone. Depois do botão selecionado, a tela atualiza e aparece aqui na tela uma tabela com a lista de telefones que você tem disponível. Então você pode colocar o seu telefone residencial, depois você pode vir aqui colocar um telefone comercial, ou o seu número de celular, que você coloca como telefone móvel, é importante que você apresente pelo menos um número de telefone. A cada telefone, cada informação que você seleciona, você tem que incluir telefone para ele estar salvo nessa lista. Se depois de incluir o telefone, você é, verificar que tem alguma informação incorreta, você vem nessa bolinha, seleciona o número de telefone que está incorreto e coloca, seleciona o botão de excluir telefone. Depois você volta e coloca o número correto. Agora para inserir o endereço, você vem aqui e seleciona um tipo de endereço. É importante que você tenha pelo menos um endereço de correspondência. Não precisa ser o endereço da sua fazenda. Pode ser de uma casa que você tenha na cidade, um local onde o correio consiga te encontrar. tá? Então por, por fim desse treinamento, vamos selecionar a opção correspondência e localização. Vamos imaginar que essa é, o seu endereço é aonde fica você mora e também aonde o correio vai chegar para tra te trazer qualquer tipo de correspondência. Então vamos colocar aqui um número de cep. Coloquei aqui um CEP aleatório, ele atualizou, trouxe as informações. Se você colo selecionar aqui, não, não tiver um número no seu endereço e vou selecionar a opção sem número, o campo de complemento se torna obrigatório para preenchimento. Se você apenas colocar o número e não tiver mais nenhuma informação necessária, o campo complemento não precisa ser preenchido. Colocou todas as informações, seleciona o botão incluir endereço. E aí mais uma vez o sistema apresenta uma tabela com as informações que você colocou no... que você acabou de preencher. Estando tudo correto, você seleciona o botão confirmar. Mais uma vez, como é necessário que haja pelo menos um endereço de correspondência, o sistema apresenta essa tela de de confirmação, de que este endereço pode ser considerado como um endereço de correspondência. Se não for, você seleciona o botão não e atualiza mais um endereço de correspondência. Se ele puder ser considerado como correspondência, você seleciona o botão sim. E aí o sistema segue.